Olá galera do YouTube, seja bem-vinda mais uma vídeo aula da série CorelDRAW X6 X7 daqui do canal Tutor eu Vou estar ensinando aí duas formas bem bem fáceis e legais de fazer o efeito long shadow, que é um efeito que está sendo muito utilizado aí pelo mundo do design. Ok, é um efeito muito legal. Você pode estar vendo é, esse efeito também no nosso blog lá, o cabeçalho do nosso blog está com esse efeito, é um efeito bem legal. Primeiramente você faz um retângulo aqui, ó para o nosso fundo, coloque qualquer cor, colocar o sky blue aqui, tá? Você redimensione aqui da forma que você quiser. Está digitando aqui o nome do nosso canal aqui no nosso texto de exemplo, redimensionando e adicionando a fonte vezes que ok? Essa fonte vai estar tá disponível para download, hein? Na descrição do vídeo você pode estar tá baixando se você gostou dela, ok? Se você fizer seu texto aqui, você aperta a tecla mais no seu teclado e arraste para cá, para baixo. Ok? Agora você vai selecionar esse texto primeiro... Opa. Primeiro texto aqui. pega a ferramenta misturar e arraste para esse daqui de baixo. Vai dar... se você não fizer certinho aqui... Ele vai dar assim pra você. Esse aqui soltou. Você coloca aqui 180, ok? Você vem aqui pressione CTRL K, ok? Agora você vai selecionar o texto aqui debaixo Segurando SHIFT Você vai clicar aqui sobre o efeito E clique em soldar Seu computador pode travar também Por causa que são 180 aqui Como o meu aqui ó Essas travadinhas Mas são coisas simples Agora que você pinta de preto Ok E você é, é, é... deixa eu voltar aqui E você vai segurar o CTRL E o page up, tá? o efeito aqui tá não é o texto vai ser feito aqui ó o efeito aqui você aperta Ctrl e Down para enviar para de trás do texto aqui do nome do usuário tá esquisito tá porque o efeito não está completo ainda você vê que aqui eu coloquei o contorno você pode estar tá tirando esse contorno tá para ficar o efeito mais legal porque preto porque quando você for aplicar agora o último efeito para ficar mais legal o preto ele vai deixar vai selecionar aqui uma coisa vai deixar uma cor mais escura que esse sky blue aqui, que é esse azulzinho aqui então eu vou já mostrar aqui pra vocês ó. você seleciona aqui o efeito, tá? não é o texto, é o efeito, ok? e você vem aqui na ferramenta transparência, ok? você se selecionar aqui transparência uniforme se você for o Corel x 6 você seleciona lá as predefinições uniforme uh, e agora aqui você vê aqui que já vai dar automático aqui 50% de transparência você pode estar tá alterando é, também aqui a transparência no teclado a setinha para cima ó. você viu como eu falei que ele vai dar uma cor mais escura que o que o sky blue que é esse azulzinho você vê que é uma cor mais escura não precisa estar tá selecionando procurando aqui na paleta de cores uma cor mais escura entenderam você aqui já vem direto aqui ó tá Deixa eu botar aqui, deixar aqui do jeito que eu gosto e pronto. Mas esse, esse efeito aqui, ele está saindo do, plano, do do background do fundo. Como é que eu faço para colocar? Como é que eu faço para cortar ele aqui? Como é que eu faço para deixar ele só dentro do fundo? É muito simples. É só aplicar o efeito power clip. Você pode também estar tá vendo um vídeo aí que eu estou tá deixando o link na descrição do vídeo que é como colocar esse efeito power clip. Então você vem aqui ó Selecione o efeito Ok O efeito não é o texto e Você clica com o botão de clica com o esquerdo Depois com o direito Power clip dentro E você clica no background Olha só ele já deixou pronto aqui Ok E você clica Clica aqui com o Shift você clica no nome aqui Tutorials Channel Qualquer que seja o seu E aperte Ctrl G ou clica aqui em agrupar Ctrl G você vê aqui que ele já deixou aqui bem legal, ok? agora outra forma é onde também muita gente está usando essa aqui eu acho mais rápido e mais legal é... essa agora é a forma com com a ferramenta extrusão, ok? vamos colocar aqui o nome... nosso nome de novo, de exemplo dimensionar, colocar nossa fonte basic title, vamos pegar agora aqui a ferramenta extrusão e aplicar aqui sobre o texto aqui por exemplo como adicionar essa extrusão aqui também é um feed também que eu estou ensinando como fazer tá então aqui você vem aqui ó em cor de extrusão aqui usando branco né, vamos colocar aqui uma coisinha mais escura Esse aqui que é o problema, você tem que estar tá procurando aqui uma cor que vai ficar legal. Vamos pegar aqui mais misturadores, vamos ver aqui, esse daqui mais escuro, aqui. ok, tá o contorno, tira o contorno. Novamente. Da mesma forma que nós utilizamos a outra lá, você vem aqui, você vem aqui em Objeto, perfeito, colocar dentro do recipiente, ok, muito simples, mas eu prefiro fazer pela ferramenta Misturar, você vê, olha a diferença aí de efeito de um para o outro, como a ferramenta Misturar ela é mais legal do que a extrusão muito mais rápida. Se você gostou desta vídeo aula, é, peço que você dê um like aí, um joinha no nosso vídeo, compartilhe aí, ajude muitas pessoas a descobrir como faz esse efeito, muito simples e muito legal. Uh, você pode também uma olhada o nosso blog lá, tem todos os nossos, nossos vídeos e algo a mais. Então, o link vai estar tudo na, os links estarão todos na descrição do vídeo, principalmente desta fonte Basic Title Font. Vai estar aí o link pronto para download aí na descrição do vídeo. Obrigado por assistir mais essa videoaula. E até a próxima vídeo-aula da série Corel Draw X6 X7. Lembrando que você aí que é apaixonado por criação de blog, quer ser um web design, veja a nossa série Blogger daí do canal AutoTool Channel. Eu peço desculpas a todos os nossos inscritos, porque sábado uh, aqui é minha internet pessoal, foi embora e demorou só para voltar, então por isso eu não gravei, mas eu vou gravar agora essa semana, essa semana agora, essa semana e no sábado eu vou estar gravando a videoaula que eu faltei, tá, tá gravando, postando no, no canal, para vocês poderem estar tá aprendendo mais ainda aí como adicionar, uh, como deixar seu blog personalizado e com uma aparência mais profissional, então isso, até a próxima, valeu, obrigado pela audiência, curta nossa página no Facebook, tchau tchau, valeu, fui!